Olá pessoal mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube um canal dedicado exclusivamente à tributação do ISS e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre a questão do pagamento do imposto no vídeo anterior nós falamos sobre o fato gerador e o documento que comprova a sua ocorrência e como esses dois fatos interferem diretamente na definição do momento do pagamento. Mas vocês sabem, eu mencionei também no vídeo anterior, o comitê gestor, por exemplo, o comitê gestor do Simples Nacional, prorrogou a data de vencimento dos tributos federais, justamente com o propósito de minimizar os impactos desta crise nas empresas optantes pelo Simples Nacional. Mas será que os municípios do Brasil também podem prorrogar? Será que, será que existe a possibilidade do município vir a perdoar é, o imposto relativo aí aos meses de maior é, dificuldade do pagamento, desta crise que nós estamos vivendo aí é, na nossa saúde pública? Será? Muito bem. O Código Tributário Nacional, o primeiro aspecto a ser abordado, Diz respeito à moratória. Pessoal, artigo 152 do Código Tributário Nacional. Lá no 152 está prevista a possibilidade da concessão da moratória, que nada mais é do que a dilação do prazo para pagamento do tributo. No nosso caso, seria então uma dilação, uma prorrogação no prazo do pagamento do ISS. Também conhecido, então, essa prorrogação conhecida como moratória. Pessoal, a moratória suspende a exigibilidade do tributo, hein? Significa dizer, então, que neste período que a prefeitura autorizou, que ela prorrogou, não há que se falar em nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de cobrança em relação à empresa. E essa moratória ela pode ser concedida, prevê o CTN, ela pode ser concedida em caráter geral ou em caráter individual. É, em caráter individual significa dizer, é muito raro né, que é, é, a concessão desse tipo de moratória, é muito mais raro, é, a prefeitura vai conceder a moratória para um contribuinte em especial. É, e por isso... É, é, com certeza, a, a concessão se torna muito mais rara, porque ela vai atingir apenas um contribuinte, um determinado grupo ou uma determinada atividade. Então, nessas hipóteses, é mais difícil esse tipo de concessão. Temos também a moratória concedida em caráter geral. E aí vem o CTN e diz assim, a moratória em caráter geral ela pode ser concedida pelo ente tributante, no nosso caso a prefeitura, ou ainda pela União. Olha que interessante. Quer dizer que a União pode conceder uma moratória para tributos estaduais e municipais? O Código Tributário Nacional prevê que sim. Entretanto, pessoal, os doutrinadores entendem, né, os grandes estudiosos desse assunto, entendem que essa possibilidade de concessão de moratória pela União para tributos estaduais e municipais é, vale lembrar que o CTN é de 1966, portanto Constituição anterior. Esta previsão ela seria inconstitucional, porque a nossa atual Constituição é, promulgada em 1988 ela não autoriza mais a União é, conceder isenções. E muito menos é, legislar sobre tributos de competência do município e é, dos estados. Então, na visão destes doutrinadores, esta moratória prevista no CTN, ela seria inconstitucional. Significa dizer que o único que pode conceder prorrogação. O único que pode conceder moratória é o município, o ente competente para arrecadar, para fiscalizar e para cobrar o ISS. Então o município pode conceder a moratória? Sim. Sim. É perfeitamente possível que cada um dos municípios do Brasil, em face da gravidade dessa crise econômica, em face dessa questão de saúde pública, que o prefeito... É, promova aí a prorrogação da data de vencimento do ISS, competências de março, abril, maio e outras, caso seja necessário. A prefeitura pode, então, conceder a prorrogação, conceder a moratória. Na lei, no ato, na lei que estabelecer a moratória, também estará previsto aí qual é o prazo né, dessa prorrogação, quais são se eventualmente for... É, parcelados de pagamento, o número de parcelas e ainda qual é o tributo a ser atingido, que, no caso, o ISS. Okay? A moratória, pessoal, normalmente... <coughs> Desculpem. A moratória, normalmente, ela é concedida é, para tributos que já estejam constituídos. Então, fato gerador já ocorreu houve a constituição do crédito, só falta o pagamento. Vem a moratória e prorroga a data. Em regra, é assim que funciona. Mas nada impede que, excepcionalmente, a moratória também atinja fatos geradores futuros, que ainda irão ocorrer. Por exemplo, o prefeito faz uma lei municipal agora em março, prorrogando o vencimento do ISS de março, que já está, muitos fatos geradores já ocorreram, mas ele também inclua na lei que, excepcionalmente, os fatos geradores ocorridos em abril, maio, junho e julho, eles também terão o seu vencimento prorrogado. É possível? Sim, é perfeitamente possível que isso ocorra. Vale lembrar que, por previsão expressa no CTN, a moratória não se aplica no caso de dolo, fraude ou simulação. Se o contribuinte agiu com dolo, com fraude, ou houve simulação, ele não pode se beneficiar, então, da moratória. Ok, gente? Então, repito, <coughs> desculpem, repito, a moratória é uma prorrogação da data de vencimento do imposto e essa prorrogação suspende a exigibilidade do crédito tributário. Isso está previsto no artigo 152, do nosso Código Tributário Nacional. Muito bem, mas aí alguém poderia perguntar assim, mas patrocínio, é, em face da gravidade do momento, em face da crise econômica, é, em face desta, é, da gravidade da questão da saúde pública do, do, do nosso país, seria possível que lá na frente o município perdoasse fizesse o perdão dessa, dessa dívida que se acumulou aí ao longo dos meses? Sim. Mais uma vez, nós vamos nos socorrer aí do, do Código Tributário e lá no nosso Código Tributário existe a previsão, existe a figura da remissão e da anistia. Qual é a diferença entre os dois institutos? Pessoal, remissão, é, a lei concede remissão, está perdoando o tributo propriamente dito. E a lei que concede anistia está perdoando o descumprimento de obrigações acessórias, aquelas chamadas multas punitivas. Então, normalmente, se nós estamos falando de perdoar o imposto não recolhido, seria o caso da remissão. Se, eventualmente, o município também precisar perdoar é, alguma infração à legislação tributária por descumprimento, né, e esse descumprimento, é, ou melhor, esta, esse perdão pode ser tanto por, por alguma omissão ou também por alguma ação do contribuinte, se o objetivo é perdoar o descumprimento de uma obrigação acessória, nós estamos diante, então, da anistia. É, os dois institutos acabam é, sendo utilizados, muitas vezes são utilizados conjuntamente. A mesma lei que concede a remissão também concede a anistia para que fique é, tudo abrangido e tudo perdoado. Então é perfeitamente possível, é a que se observar, é claro, a que se lembrar da lei de responsabilidade fiscal, o município vai ter que justificar né, a não entrada dessas receitas, tudo precisa ser muito bem fundamentado e também efetuado por meio de uma lei municipal específica, tratando especificamente da remissão e também da anistia. Tá aí é, os institutos da moratória, da remissão e da anistia, que podem perfeitamente serem utilizados neste momento que nós estamos aí atravessando de crise econômica. De, que traz um grande impacto aí na vida é, das empresas, dos nossos prestadores de serviços. Se você gostou desse vídeo, se o conteúdo foi útil para você, dá um like, compartilha com os amigos e não esqueça de fazer a sua inscrição no meu canal. Toda vez que um novo vídeo for postado, você será imediatamente avisado. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Até lá!